Sai da frente, deixa-me passar, eu sou verme delinquente, eu não em disparar. Pronto, podcast. Eu já não gosto muito de musicais. Hum. Não é uma coisa que me fascina tipo, estar a ouvir, Sim, estar a ver um filme... também não sou fã de musicais. Um... Aliás, nós, não sei se te lembras, meu querido? Nós de de ressaca... O pior filme e, de sempre. Pá, estávamos com uma dor de cornos e fomos, e tivemos a... Nós fazemos isso muitas vezes antes, lembras-te? Que íamos ao cinema a ver filmes, tipo, na pós-farda. Na pós que... Não. Decidíamos ir ver o The Great Showman. Estou a ficar com PTSD. Estás a ficar com Estou PTSD? Com PTSD. Porque nós pensamos... Nós vimos o tra... Porque no trailer daquilo não dá nada a O trailer daquilo era inacreditável. É. O trailer parecia ser um drama histórico, <risos> parecia, era uma, é, é tudo épico. Tudo, é, é, é uma <risos> música, a, a música do trailer realmente era tipo épica. Mas a assim, não era, não, era mú a música, era, era uh, uma, a edição, tinha ritmo. Uh, uh, foi, era a temática. <risos> estou eu, Bruno, estou, estou eu sentado. Tipo, estás a ver? Foi no os, os, os o, Aquela cena tipo, estava tão para baixo que, é que, parecia, que, os, que os acentos pareciam que me estavam a engolir, que estava mesmo cheio de sono. E de repente sou eu que se a dizer. Foda-se! Outra música! <risos> e, e, e acho que também veio connosco, não veio? E a mãe, está ah, isto é para o musical! E eu chico, não pode não é nada o não nada musical! E eu estava ao meu lado E é, é o musical! <risos> acho que nós íamos ter saído nesse momento ah, Pois, também acho que sim E estava um grande filme também nesse, nesse, nesse dia, lá Não me recordo Que era os três cartazes ah, olha, fui ver esse filme. já tinha ver Pá, não sei, mas foi uma... De... Ok, mas musicais. Musicais. Greatest Showman não vejo, não vale a pena. <risos> Após que nem se gostarem de musicais vão gostar daquilo, é fraco. Mas e não... a história está interessante. Mas não Ball, é, não é, não é mas. o musical que me... Não sei dizer. Ou seja, okay. não foi... a minha mãe estava no sofá a ver aquele... Que tu gostas muito? Como é que chama? Que musical que eu gosto muito? Que minha... Sim, aposto que é o que a estava a ver. Eu... O La La Land? Exato. O La La Land é um grande filme. Meu. Ok. Eu não gostei. Uh, mas vamos okay. passar, vamos passar isso, mas foi eu comecei a pensar quando estava quando tava lá no sofá, com dia 25, eu Pesado de Natal. Sim. A ver a ver aquilo e pensar, todos os musicais, hum. estás a ver? De certa forma, é uma ideia, é uma cena romântica. Normalmente há sempre o gajo ou a gaja que isso em quase todos os filmes, mas, mas sim, mas os musicais, não, não ah, é isso? Não. Diz o lê Fantasma, quer dizer, na verdade eu ia dizer, Fantasma, há ah, sempre uma promoção cena... or... Não, não é, Fantasma <risos> de Ópera não é não, não, ele é não queria chafordar na outra, ai não Andava nem lá nem a fazer acorda, aquelas é, merdas é, no teatro cara. que não queria <risos> não, oh, Chico. É, é, tipo é não normalmente não sei, também não sou assim tão <risos> versado musicais é isso. Música no coração, ai é, música no coração também é é até evita, tens família é. não, <risos> não mas O High Musical não é sobre um jovem que quer ser jogador de futebol e, <risos> e, quer, que... e, quer, <risos> e quer e quer papar a outra São sempre, mas o problema não é isso <pois, risos> e o problema também não é a fantasia que se cria nos musicais porque são filmes, estás a ver? o problema Começou a irritar quando depois comecei a pensar naquilo e comecei é. a ficar irritado. Foi que em todos os filmes, nesse tipo de filmes, toda a gente sabe cantar bem e toda a gente sabe dançar bem. Certo. Estás a ver? Na vida real, isso não acontece. Certo. Na vida real tu tens uma voz, tens a tua voz, não é? Não vou estar aqui a falar, depois, já já repararam, tens a tua voz, oh. tens os tens toques, tens, tens, tens tijolos a fazer de pé. Bro. Mas tem um homem tens, tens um bom ombro, tens um bom ombro, tens, um, <risos> tens Aquele meme do Shaquille O'Neal, <risos> estás a ver que <risos> <risos> mas, mas é isto. musicais, e, e, e, e se tu quisesses, e se tu quiseres, olha, por exemplo, eu lembrei-me muito daquele filme do A 10 Coisas Que eu Odeio Sobre Ti, with Ledger. Não sei hum. se estás a, a par. Não, não me recordo As meninas que vão estar a ouvir isto sabem perfeitamente que, okay. que filme é que eu estou a falar. Ai, aquele filme meio lamé. Meio não. Não, é super lamé. Assim. Mas tens é lá sim. uma parte. Que é parte Parting with Ledger. Começa a cantar aquela música de... You're just too good to be true Ok. Can't take, Can't my, take my eyes off you. Pronto. Acho que foi essa, não sei. Uh, e canta mal, dança hum. mal, com uma gaija. E eu errei-me. Porquê? Eu não sei dançar, eu não sei cantar. Não estou a dizer que com uma que ah, Achas que... Não, atenção. Eu não estou a dizer como com uma gaija. Estou a dizer é que isto é vida real. Mas é olha, tipo... no La La Land, eu não me acordo só vi o filme uma vez, foi no cinema. Mas acho que o Ryan Gosling canta mal. É assim, tu não tens o aspecto do Ryan Gosling, isso é certo, não é? Nenhum de nós aqui tem, atenção Mas o Ryan Gosling, se ah, não me engano, cantava bastante mal nesse filme Man, Tu, tu, não te manospresses, Francisco Não te manospresses <risos> <risos> Não, mas é verdade, mas, mas, mas tipo O mas, mas cantam bem, cantam bem E, e a assim, cena é, tu queres que tu, agora imagina isto Estás tu? Uh -huh. Estás a ver? 12º ano E tu vês um filme, vês um musical okay. Tu pensas, pronto Eu quero levar a Matilde tipo, ao baile Okay. Só para ela. Tu és esse meio gordinho porque 2020 não é, não há é assim muita saúde, as pessoas estão sempre a okay, E tu, ah, já sei, vou contratar 40 tesouros, trampezistas <risos> e elefantes para a Matilde cagar para mim. É isso que vai acontecer. Por isso, eu acho que é uma ideia muito errada que nos vais. Olha, dos isso se calhar é por isso que eu geralmente não gosto de musicais. Pode ter alguma coisa de, <risos> é um de repente a gente começa a dançar e, e sabe. Que não não são sabe... E, e, é, e essa a tua perspectiva sobre musicais, é porque não, é discriminatório. Obviamente, não. Cria expectativas erradas <risos> nos jovens. Obviamente que. Claro. <risos> obviamente que, claro não que, que, que é assim. <risos> mas eu acho que a pensar. Mas eu... aí, imagina mas isto. Tu queres levar. Tu queres tipo que a gajo queres levar a gaja tipo a jantar fora e de repente gastaste 13 mil euros a mandar vir abrir elefantes e o pessoal agora do Monte Carlo do circo a virem todos ou seja, pais abram as bolsas. <risos> yeah, Mano, de mandarem as bolsas yeah, basicamente casa. mas pronto é isso o Ledger nesse filme é, falou tipo não canto bem também também tem uma quem é sabe Ledger, dançar é? e cantar porque parece fácil, não é? exato, exato okay. exato, exato falamos de cinema, dança isto é, isto é um podcast cultural é por isso que eu meti lá o tiquezinho no Spotify Arts and Culture <risos> Ok, eu não reparei nisso, mas ainda bem <risos> é que fizeste isso um, mas, mas agora, já que estamos também já para não desviar tudo hum. uh, soul. soul, não soul. vou falar da polémica que está a haver, porque eu, tanto eu e tu não, não temos nada é, tem a acrescentar Concordámos sim. inteiramente, apesar que não concordámos muito, quer dizer, eu, eu falo para mim obviamente Não concordo com o que se passou por exemplo em Big Mouth Uh, não, neste é caso neste caso concordo assim completamente por baixo acho bem que as pessoas se manifestem acho que as coisas têm que mudar nesse nesse, okay. nesse assunto nesse aspecto porém o filme pá, é brutal meu. Não, as não pessoas, vi. Pá, Já vi. eu vi ontem eu vi ontem man. o filme é incrível aconselho toda a gente a ver o filme okay. se não pá, se conseguirem só ver em português mesmo que não queiram ver em português era que eu ia perguntar vejo na mesmo em português pá, porque o filme... Tu viste qual versão não vi, vi em inglês vi em inglês com Jamie Foxx Jimmy Fox. que por acaso, é incrível, mano. que mas, é forte. O mas filme o filme é, so, é, é, é, sobre é sobre. Basicamente é um, um professor de jazz. mas queridos, agora vou dar um bocado de spoiler, por isso quem quiser passar à frente, que passe. Uh, mas no filme, uh, ele, ele morre, okay. uh, precoce, precocemente no filme, logo no início. E okay. uh, o filme todo é ele a tentar entrar, uh, encontrar outra vez o corpo dele, para voltar à vida, porque ele não está meio morto, ele está naquela fase, está no limpo estás a, okay. a, a morte Purgatório. Sim, digamos assim. Um, pronto, e um, encontra lá uma soul, estás a ver? E a soul, tipo, outra soul, ele já era uma okay. ajuda e ele volta e até passa até a maior parte do filme a ser um gato. Então o filme não é sobre cultura de jazz norte-americana? Não, aborda um bocado isso, mas não é sobre a experiência de um gajo que vive na pele de um gato. Mais que sim, se calhar. 50% de gato. Man, 50%. o Jamie Foxx nem sequer pode fazer isso. Porquê? Porque é uma raposa, não é um gato, exato. Pois é, pois é, pois é, é verdade, é verdade. Ei, olha, é, acho que é preciso ver aí as critérios. Jamie Foxx não tem a experiência de vida necessária para fazer. É É, que é, é verdade, é verdade. É, mas pá, aconselho, pá. Ok. Obviamente, mas tem que... que ver o filme. Não, aborda obviamente que aborda, aborda um bocado a cultura negra porque é. jazz, né? Sim, uh, sim Também sim, a luta que, que é preciso fazer para chegar lá. Okay. Eu vou ver o filme. Mas é muito mais do que fala, pá, é incrível. Eu tive várias crises existenciais ao longo do filme, porque, de facto, é muito... Sentiste um artista frustrado? Não, senti que a vida é uma merda. Ou sentiste um gato no corpo de um humano? Não, senti que, vi... senti que, por muito que tu possas fazer, hum. e por muito que tu possas querer uh, dar o um máximo nas coisas, se ingrar, Mas a parte das pessoas não, é não chega eu... lá. Okay. É basicamente, fala muito sobre isso. Fala, de tipo, de... Porque até há uma, há uma série muito gira, que é o é, é O êxtase... Com êxtase é uma liga, é, é quando, sobretudo, é, imagina quando tu estás a, a fazer música, quando há quem está a jogar futebol, está a fazer sim. aquilo que realmente gosta, está sim. no se estás a perceber? E o Extas é aquela linha muito fina, entras naquela cena de focus que, sim, que, nem, que não é real, que nem é real. E tu falar muito, falam okay. disso, abordam essa, essa temática, está tá genial. Vou até ver. conselho a ver, aconselho a, a ver isso. Olha, já que estamos no tópico da cultura, então, um, um pensamento que tive agora estás a falar de cenas bem produzidas, que a semana passada vi. A primeira temporada, que é a única que saiu até, até agora, de Dave, a série do Lil Dicky. Uhum. Já viste? Uhum. Muito boa. Uhum. E lembrei-me uh, daquela, daquela. Eu adoro a discografia do Lil Dicky. Mas em particular da Pillow Talk, que acho que é dos Que é, que o, brain, né? que é que o Brain, <risos> Que é o Brain. exercícios criativos mais bem conseguidos que eu já vi. Exato. Conselho a verem. Depois terminarem <risos> de terminarem de ver este episódio, não nos deixem a meio. Vão ver Lil Dicky Pillow Talk. Yeah. Um... E lembrei-me, assim, e lembrei comecei a pensar, até a propósito de algumas <risos> conversas que temos tido dentro e fora do podcast da importância da pilotal para estabelecer relações humanas Provavelmente a forma mais íntima que tu podes ter de conhecer alguém E nem é tipo conhecer a pessoa, o que é que essa pessoa faz, o que é que gosta uhum. É de conhecer tipo a mente da pessoa Os valores nem eu, é, Tipo imagina, tu quando estás a conhecer uma pessoa o sou patrão, uhum. vai saber que é de Francisco, tem x anos, gostas disto, gostas daquilo mas, tu, mas não sabe que tu ia em fantasias com T-rex, estás a ver, e fantasias com isto e, eu, e, e, e, e não para mais, uma, uma das coisas das coisas bonitas na Pilotalk é que, e agora vamos supor que estão os dois consolados estão nus, Sim. já se vondráveis, vieram, vulneráveis, e aí leves ali, não estão a falar só para foder, estão a falar porque querem falar so Sobre a vida É mano, e tão... Pá, eu acho que a pillow talk vem muito, vem muito nisso, que é Tu falas, eu, eu já tive, eu tenho pillow das sim, coisas sim, mais, sim. M... que não fazem sentido, e, bro Sim, eu acho que consegue... numa pillow talk consegues estabelecer Para quem não sabe, já agora pelo talk é aquela conversa que se tem no pós-coito Sim, sim é? a gente... e agora, e agora... uma ou outra E agora e concordo fez... contigo que, então. nós, que vai passar agora neste Bolas para o Pinhal, que é Só resulta, uma boa se pilotol, que só resulta numa cama Ok, ok a Que, tu ganinhado, estás assim, está a ver okay. Para quem está a ver isto, é o Bolas para o Pinhal da semana anterior Exato. Sim, sim. Bolas para o Pinhal que saiu a 3 de janeiro Exato Uh, tá, concordo com isso. Acho... Exatamente, tem que ser num. Quer dizer, às vezes num, num sofá assim, confortável. Sim, também. Não, sim oh, bro, quando uma cama, mas tem que se ser um sítio um confortável. Confortável. Confortável claro. que os gajos podem Não, não, tipo... não, não. Olha para casa agora, vou até que discordar de ah, ti. Sim, ah, sim, okay. em carros também funciona. Sim, sim. Eu estou falando em sítio em que vocês estão, em que as pessoas estão isoladas. Confortáveis, isoladas confortáveis. Exatamente, exatamente. Sim, sim, tem tu que estar no... quentinho, é tem que continuar noas. Tem que continuar Tem Mas eu, exatamente, eu acho que é uma ótima maneira de conhecer as pessoas porque há vulnerabilidade e tudo mais, porque já partilhar momentos íntimos. E porque tu de facto estás a falar naquele momento é porque queres falar do é conversa que estás a dormir, aquela conversa de chacha Sim. que muitas Sim. vezes às vezes estás a ter, ou dizes coisas só porque estás tipo chitado, já não estás já aí não Aí já tipo, és tu puro. Sim, estás é Imagina, eu por acaso não sei, uh, mas quando tu quando te tu, quando tu, quando tu vens, uma pessoa tem um orgasmo, não é? Uh, Liberta-te. Se merdas para o cérebro não uh, que te possa ser tipo também permitir por acaso não sei se relaxar e ver isso estou a falar disso tipo, relaxar mas tipo até não tens várias várias coisas criativamente tipo te abre portas não depois naque ah, mas naqueles. criativamente não sei, mas, mas, mas ficas hiper relaxado. Já não me lembro da hormona em particular que liberta. Mas é, há imensa coisa. Não, não? eu por acaso. Por, por caso exemplo, eu fico nas mulheres liberta-se, liberta acho que é oxitocina, hum. que é uma, uma hormona que as mulheres segregam, segregam muito mais do que os homens, que cria uma ligação muito mais forte, muito, muito forte com aquela pessoa, porque é, é uma hormona que também está muito, muito presente na placenta, se não me engano. Não, okay. ok. Isso até é uma. É uma é parte de uma explicação engraçada para fenómenos que vemos aí, mas ainda sobre a piloto. Ah, então, tipo, imagina uma, uma, uma mulher, quando, seja, fica, quando muito tem um orgasmo, atétil, fica, fica muito mais fica muito ligada, maior, ligada, mais ligada não, a... não significa que toda a gente seja assim. Sim, claro, sim. Mas, fica, mas há, fica... há uma até talk não, muito interessante sobre isso. Fisicamente, isso a é nível bi bi bi biologicamente falando, é assim, sim, sim, sim, sim, é, é, é normal. Estava hum, uh, a pensar sobre a piloto e agora já me esqueci. Não, mas era isso era isso, era isso que eu estava a dizer. Eu acho. Eu acho ah. e, e é super underrated, Porque eu pois acho é. que, tipo, as pessoas acabam de pinar. É, pá, podem não curtir uma da outra, não vou mas estar sei, ali a terem conversas. Mas tu, tu tipo... tens uma perspectiva de sexo que, até muitas vezes, é apenas físico. Não é? Aquilo que tu disseste só para vir, só para esvaziar. Sim, sim. Não, é? não mas eu a falar Mas, já mas já para não... teres uma pilha, toque, tem que ser com outra pessoa. Eu, vou dar-te uma. Eu só gosto, não é só gosto, mas eu procuro sempre. Ter, ter relações e interações sexuais com pessoas com quem depois estaria uma pillow talk yeah. Se calhar pôr a andar sim, sim, sim. Mas a verdade é que tu ali no momento do flirt, não sabes muitas vezes Desculpa, não, não, não No momento do flirt, tu não sim. sabes se vais ter uma... Se, se aquela pessoa é boa para ter uma pillow talk ou não, não é podes estar, mas, estar mas, mas eu também, eu acho que imagina Também vai de personalidades, eu sou uma pessoa muito mais uh, tu, uh, eu, eu não sei uma pessoa mais reservada que tu em... Sim. Eu mas sou uma pessoa que tipo dou-me menos quando estou tipo sim, sim, uh, sim. que tu estás a perceber. Tipo, eu sou nenhum. mais transparente, uh, sim. Mas, mas se calhar, tipo, fora na vida no geral, eu sou uma pessoa mais estrovertida que tu, sim, sim. mas naquele, naquele momento eu, eu não sou. Por isso, quando estou a ter uma quando eu estou com uma pessoa e, e estiver nesse, nesse... Um teatrinho, não, não faço teatrinho, é. não, não. não mas, mas, mas eu só falo, tipo, só tenho certas, certo tipo de conversas uhum. com certo tipo pessoas que me deixam, nesse, ou seja confortáveis a esse ponto, okay. percebes? Pois, eu percebo. Um, eu eu também não tenho com todas as pessoas. E quando eu digo piloto, eu não estou a falar, tipo, no início. Eu estou a falar que é das cenas que mais umas pessoas e... Porque imagina, mesmo me tivesse um relacionamento, ou tivesse claro. Pode não estar num relacionamento, mas estás sempre com uma pessoa uma semana, duas, três. Sim. É uma é daquelas cenas que mais, tipo, tu... Um, pá, tu vais conhecer a pessoa muito... Claro, bem ali claro, claro. e tens conversas, tipo, completamente Fazem sentido não, num contexto diferente daquele, fazer fazia sentido nenhum. Eu pensava, esta gaja é tola, meu, mas ali faz tudo sentido. Se calhar... muito, sabe? Uma coisa que eu tenho muito em pelo talk é, ao contrário do que fa fa não façam outras situações, de impingir aquilo que gosto. Já, não houve esta música que eu gosto muito, posso mostrar, mas de passar a minuto tiro, é pôr músicas e começar a cantar. É uma coisa que eu nunca faço em outras circunstâncias. É, é, isso da música, música de que temos que falar sobre isso um dia destes. olha, porque é diferente. <risos> é, olha, porque é, um é não, mas é diferente, meu. É diferente é da durante. Epá, não, para mim, honestamente, é porque são músicas que eu gosto mesmo. É, é, uma por... vez já obriguei uma miúda a ouvir, para aí cinco músicas do Virtus. O pessoal quer um <risos> dirigir sempre. <risos> <risos> é, mas eu nem gosto, mas vais vai ouvir. te vai, vai ouvir, <risos> ou vais vai <risos> ouvir ou porto ali. E não porque... um clave casa. Não, porque <risos> eu, assim, na cama. Eu... eu quero. <risos> Repara, quando tu vês uma pessoa apaixonada por algo, se alguém te está a mostrar uh, um vídeo no YouTube e adora aquele vídeo, é tu isso. vais escrever aquele. Eu começo a viver muito mais a música do que normalmente exponho. É Olha, isso aí é incrível, porque acontece, boas vezes. Se calhar agora já não é tanto pelo toque que acontece no geral, que é quando eu estou a ouvir-me. Olha, por exemplo, vocês a falam basquete. Okay. Ou Guilherme a falar, tipo, não sei, gosta muito básica. Alguém que está a falar de uma merda que eu não percebe, oh, tá, mas, mas gosta muito, tu, eu, eu adoro ouvir pessoas a falar de, é por isso que eu gosto muito de, por exemplo, do podcast Joe Rogan, que vão lá pessoas falar de, da arte deles, que é aquilo que gostam, da, e da ciência, e da ciência, e tu, ciência? Mas, Tem, é, mas tu estás ali, ali a ouvir uma pessoa falar sobre alguma coisa que gosta, e eu acho que ir na talks pode acontecer muitas vezes. Mas, mas acho é, que as pessoas é, não é, dão é. muito valor à pilota. Havia, havia um, não sei, um ditado, uma, uma frase idiomática. Se não me engano, romana em latim, não grego, grego, grego, Quando uma pessoa morria, perguntavam: tinha paixão? tem que ir desligar isto. Mataste a conversa. Mas, eu dizia, só para consta. As pessoas não sabem, mas foi você... está aqui para atender toda a mão. Não foi para atender, foi para para atender um alarme, é um alarme a dizer que está na hora do yoga. <risos> Andas mesmo focado no yoga, tu não, não mas não, a maior parte dos dias ignoro. Anda, bota para o grego, para o grego, aquela a expressão em grego, tenho quase a certeza que, que, que se traduz para, essencialmente para: tinha paixão, foi uma pessoa que viveu uma boa vida, tinha paixão. Okay. acho que uh, tenho ideia que é assim. façam um fact-check se quiserem. Uh, e, e a questão é essa, quando tu tens paixão, quando tens um gosto ardente e incontrolável Olha, por alguma temática, alguma atividade, sabes que é interessante isso, estás a dizer? Porque no, no, no solo o tema anda à volta disso. Que é, os, pois, os shows sim, sim. têm, tipo, ou seja, as... Estás a uh, dá spoilers outra vez. Não, a mim é quem é Desculpa, quem desculpa, desculpa, sim, não é, não é, não é, é spoiler. É, eu sou uma merda nesta cena. Eu, é, eu sou um okay. das, vocês nunca, nunca... Porque eu, eu no, dou o sem film, querer. O filme soul versa sobre essa atleta. Há uma cena que é, Tudo tipo, que as pessoas à dizer. procura... Ou seja, uma pessoa para nascer, uma hum. alma para nascer, sim. tem sim. que saber qual é a sua paixão. Ok. Não é bem assim, depois no final, mas pronto. Ok, fixe, fixe. Ou seja, toda Eu que todas as pessoas... Partissem, morressem com uma paixão. Qual é a tua, já agora. Tu não tens? Já disse a saudade da é tua paixão? Já te encontraste? Já encontraste a tua paixão? Eu prefiro. Com... não revelar, isso é um assunto muito pessoal. Não é? João. Eu acho que não. Dungeon Porn. Dungeon... German Dungeon Porn, <risos> aquela carta de é cards essa tua against Gansiman. Eu estava à espera eu estava à tava... espera que tu. Não, mas não, foi, show foi, foi, muito, deixou muito nível. Francisco, <risos> São somos <as> companhia. É <risos> uma carta do Carlos A. Gansiman, uh... mas não é só isso, também é um filme. O... Ah, e estava a pensar numa coisa Olha, por acaso foi quando, quando fui interrompi rudemente esta conversa para ir ali ao telemóvel Com o um Épico Seria daqui a 50 anos Temos pilot Talks E o Neuralink Que é, é ser a cena do Elon Musk, não é? Sim Isso era interessantíssimo Com... E ao mesmo tempo creepy que foda <risos> O Neuralink é uma coisa perigosíssima atenção Sim. E... Tens noção do que é? Sim. Opa, eu, eu não estou muito... Daquilo que percebi, eu sei que pode Neuro curar eventualmente faz... algumas doenças degenerativas Pau. e acidentes de pessoas que são paraplegas é basicamente um estímulo neurológico é um chip é um, chip, é, é, é um, um eletrodo é um, ah? é, é, uma é um implante, implante, implante eletrodo que, que, que, se, que se ligam aos teus neurónios e inicialmente o propósito é uh, tratar algumas doenças neurológicas okay? imagina que não consegues mexer este dedo eles ligam à parte do cérebro estimulam a parte do cérebro que vai estimular a cadeia nervosa para tu eventualmente poderes mexer este dedo, ok? okay. Pois tem toda uma série de probabilidades até eventualmente de comunicação à distância. Sim, mas estás a dizer que isso que isso é, é quase perigoso perigo. em porque pois, que pode pode oh, pode é, ser é controlado. Mas, mas... Tu, tu podes tu estás a comunicar por aquilo como é que sabes que, que a comunicação é a nossa linguagem é muito, tem muitas falhas, não é? Mas como é que sabes que aquela comunicação assim Sim, mas estás a falar tão bem que é transmitida é perigoso, Sim, mas eu estava a falar nesse... No, Controlo? Os então, primeiros... Mas é, para é, já é, não é perigoso. Sim, mas para já... Imagina-se. Para, para já é, é um avanço é ótimo. Sim. sim é, quer dizer, a ainda, tipo num, não, ainda não está confirmado. Estás a falar tipo num futuro é em que... Eventualmente, que a, a porcentagem pode ser é baixíssima, que isso aconteça, não? as pessoas é. possam comunicar... Eu com não, não sei se é se assim tão baixo honestamente. Como é que se que é possível, Não. Voltou, porque imagina, todos voltou. os teus pensamentos... Mas, todos, mas, como é que, pois é isso? Não, porque como é que estás a falar contigo pois o Bessa quer ouvir porque estás a... a... Imagina, estás aqui estás a falar mal do Bessa, eu estou a ouvir-te e o Bessa não está a ouvir porque... Mano, todo o teu pensamento... Mas se calhar podes... podes... podes pôr quem é o Bessa? Mas se <risos> mas, <risos> mas podes fazer isso, exatamente. É, é, exatamente. Uma palhaça do caralho. Porque eu, todos... Doutor Mute, Doutor Mute vai à rua. Como é que isso acontece? pensamentos, sentimentos, movimentos... Tem uma tradução no teu cérebro. Há um sinal eletroquímico que parte do teu cérebro. Mas tu tens de estar a pensar, ok, estou a falar com o Chico, não estou a falar com o Bessa. mas tu da mesma maneira... Mas como é que o Bessa... Da mesma maneira pode podes estar aqui... Da mesma... Olha, mais volume imagina? É complexo, é bem complexo. Imagina, Pillow Talk em Neuralink, é a coisa mais transparente que há. Tu estás num estado nirvana, Estás num, Estás num estado mais pacífico, mais vulnerável, mais aberto. E em Neuralink, que supostamente né, é uma conexão direta, porque não há um problema de tradução na tua linguagem, é o que o neurólogo sente. É se, como é que era? Olha, Jesus. olha. olha. É, como é que era? O que Imagina, é estás numa orgia, ok? Mas, yes, e estás a receber tocar. os estímulos dos outros tem também. Não, tá, não tu estás a fazer o que estás a fazer, ok? Estás a sentir. Estás tipo, a tipo, sentir que, tipo, sentes que sentes uma orgia, mas também estás a sentir tipo, os outros a mordiarem. a na cena do. Estava a pensar. O que é que foi? Sei um, <risos> foi de um Man, bom Foi do entusiasmo. posso que se na câmara de assim. um Alberto, um um muito grande. Pro, muito sei. grande. Mano. Foi o um entusiasmo. <risos> a pensar, Uma na... que Ei, já mano, foda-se. não me acertou na camisola que o já agora. <risos> Passa aí, faz plano, faz plano. Tá plano, tá plano. Este, estamos aqui a esfrangalhar este alinhamento, siga. Não, basta, correu muito bem. Como dizia, sense exatamente. Que, que não estão juntos, mas estão, mas estão como aquela, juntos. Olha, se calhar, já vi sense e não me recordo bem, já vi há algum tempo, mas se calhar o Neuralink será uma coisa não tão parecida quanto aquilo. Porque eles podem entrar no corpo uns dos outros, né? mas em termos de comunicação. Eu, eu, por acaso, neste, neste, neste soube é sincero, que é tipo, eu quando não, não faço puto, que é que que é uma coisa, eu tento Sei. não opinar muito ou, se opinar é para tentar dar a gracinha e sair Sei. e tu também és um bocado como eu nesse aspecto que é tipo, tu não sabes muito, opá, diz aquilo que sabes e pronto e ficou. mas quando ouvi quando a cena nas redes sociais quando, quando o Elon Musk apresentou a empresa que foi em 2017, se não me engano em 2018, a quantidade de pessoas que, sempre, que, ah, já, é, que já, já era instruído naquilo, meu. e que era ao fim do mundo, já! Sei, isso foi como no primeiro episódio era a neurotecnia. era é, é, a pirotecnia. A pirotecnia. era matar mataram um bebo meu na, é na Itália, viste? Morreu bebo pomba bebo ah, na Itália, dos fogos. Por né? do fogo de artifício. Uh, uh, mas... Mas claro, isso agora é tudo, tudo expert, e vamos, e vamos dizer isso, e vamos ter imensos comentários, ou nenhum, Agora a mandar vir, vocês sabem você é nada, isto é o fim do mundo! <risos> com o pé da China! <risos> com o pé da China, essa é ótima, com o pé da China. <risos> ah, meu Deus! O Elon Musk é infiltrado! Exato, eu, eu sou, um, sou um grande adepto do, do que o Elon Musk está a fazer em várias frentes. Acho que uh, o um mundo é um em em que ele a concretize as, Por os avanços tecnológicos. Te muito mais dele que eu. Pá, eu acho que o mundo em que o Elon Musk concretiza os avanços tecnológicos a que se propõe é um mundo muito melhor. Tanto para sim, não a espécie humana, como para as outras. Sim, mas eu acho que ele é um gajo muito de dar. Ele dá muito. Sim. Já deu muito. Estás a perceber? Sim. Mas ele tem aquele lado bem maléfico sim. dele. Eu acho... Maléfico? Eu acho ele, ele maléfico. Parece que eu acho, sim. Maléfico o quê? Parece? Parece um, parece um vilão. Não, ele não parece, o problema é esse, é que é parece. Esse? Não parece um vilão, não. parece soft. Parece só um gajo normal. Okay. Isso é que... pegar é, é, parece um gajo que... Olha, na cena do, do Joe Rogan, estás a ver? sim sim ele parece um gajo super normal, mas depois, no entanto, vais ver um, uma entrevista dele tipo duas semanas antes e aparece outra pessoa, ou seja, ele, ele sempre que aparece sim. parece uma pessoa nova. É, eu acho que ela é deve ser uma pessoa um bocado transtornada e, e é um burnout que... constante. Achas que sim? É isso que... E, depois, é, é, mas é isso que, que, que... Tu nunca sabes quem é que é a pessoa, na realidade. Porque tu viste, tipo, oh, claro todas as entrevistas dele... Eu acho, eu acho que ele, nunca, ele, ele é ele muito poderoso todas, né? e ele vai tornar-se ainda mais poderoso porque ele está a dominar, não é pela via política, ele está a dominar pela via tecnológica e económica. E ele é que é. Eu ele é o quê? Não sei, não sei, não sei. Ele é sul-africano. Sul-africano? Mas se calhar já, já é norte-americano. Já se nacionalizou, se não, não sei, mas ele é, nasceu na África do Sul. <risos> Sim, na Sim, África do Sul, chegou para continuar. Pronto, uh, e acho que. Ele podia fazer isso. Podia. parte. Eu podia, portanto, <risos> a mulher dele. Ele virava. Mas ela é Grimes. Eu sei, sei. virava-se e estava a fazer tipo uma live e virava-se e virava-se. Achas que era na boa ele dizer isso? Não, Será, não é assim, cancelar. para muita gente era, na boa, para muita outra gente, gente não, não é. era. Era o fim do mundo, temos que cancelar. Ah, aliás, porque não, temos, cancelar, cancelar, velho, já, já sou... temos que cancelar o Já Já disse a que eu cancelo-vos a todos mas, no aerolínco. De qualquer maneira, eu acho que ele vai ser o um indivíduo ainda mais poderoso e que tem que ser uh, escrutinado e eu observado. Acho, eu acho que ele é um ela indivíduo um fascinante, fazer. meu. For... Já viste? Não, acho mesmo um indivíduo fascinante. Yeah, agora, tu tu ele não pode concretizar tu, aquilo tu te que se viu. Tipo, as últimas 10 entrevistas que ele deu, ele, ele, ele em todas as entrevistas Sou é uma diferente. pessoa diferente, meu. Sim. Pois é, de há 10 anos ele até ele conseguia, conseguia dizer 4 frases seguidas. Conseguia. Não conseguia? Há 10 anos conseguia, agora já não. Uh, uh, pois é, é isso, uh, pá. Se que... calhar já tem um Neuralink. <risos> pois tá, é, aliás, quando foi o Joe Rogan, estava os comentários são sempre esses. Tem que começar a dizer isso. Já precisa da revisão. Mas pronto. Mas olha, atenção, acho que é uma personagem fascinante. Falaremos mais, falaremos. Sim. Queres terminar? Estás cansado? Sim, acho que temos um bom tempo e vamos. Terminava com, contigo, contigo a cantar Halloween. No love para ti eterno Gritem Não, não é, não é. Não é ninguém eterno. te ouve No love para ti tug, tug. Gritem more dog tug. ninguém te ouve Pessoas Setembro. sentem o <risos> <risos> <risos> A mim não me foda e conhece! A mim não me foda e conhece! Minha vida é uma <risos> roleta de 5 balas no, no tambor, tambor.